Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre benchmarking, o que é e por que você precisa fazer um. Solta a vinheta, aí, tá Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre benchmarking. O que é benchmarking? Benchmarking é a arte ou é a técnica. De você analisar os seus concorrentes. E por que você precisa fazer isso? Você precisa entender a situação do mercado e do nicho onde você está situado. Então, através do benchmarking, você vai começar a pesquisar toda a sua concorrência, entender o que eles estão fazendo, para que você possa entender como o mercado se comporta, dado na situação macroeconômica ou também nas microeconomias. Como que, como que ele age diante de crises, como que ele age diante de mercados, como que ele se comporta diante do público-alvo, porque o público-alvo dos seus concorrentes pode ser igual ou muito próximo ao seu público-alvo. E como você vai fazer isso? Certo, você vai pegar primeiro e escolher os seus top 5 concorrentes que estão trabalhando no mesmo mercado que você, que estão se comunicando com os, os mesmos clientes, com o mesmo público-alvo que você. Onde você pode encontrar eles, caso você ainda não saiba esteja começando agora o seu projeto? Facebook é um bom canal, pesquisa no Google, digita ali o seu nicho de mercado, digita o seu projeto ali e no próprio Google vai trazer ali quem são as pessoas, as empresas e concorrentes que estão aparecendo no topo da busca Se eles estão ali no topo ou com links patrocinados ou bem ranqueados significa que eles estão fazendo algum tipo de investimento, seja em busca orgânica ou busca paga para aparecer no topo daquele mercado que você vai, vai atuar então digita ali uma palavra-chave que resuma bastante uh, o, o, o seu serviço e você vai conseguir ter uma informação de quem são os principais concorrentes que estão próximos de você, certo? Achou esses concorrentes? Coloca numa tabelinha ali, um, dois, três, quatro e cinco e você vai começar a pesquisar melhor, mais informações sobre os seus concorrentes Então onde eu sugiro? Primeiro, vai no Facebook Vê quantos fãs eles possuem, o alcance, se as pessoas estão interagindo, se eles não, se eles não, não estão interagindo e vê o tamanho deles Certo? E tem uma outra ferramenta chamada SimilarWeb Você vai digitar ali a URL, né? o domínio, o endereço dos seus principais concorrentes que você colocou na sua tabela E você pode gerar um PDF, um relatório, e é grátis essa ferramenta e, e assim vai trazer muitas informações sobre os seus concorrentes, ali no posicionamento digital deles O que vai trazer ali? Vai trazer uma média de quantidade de acessos que eles têm por mês vai trazer os principais canais de investimento que eles estão atuando é, se é busca, se é busca orgânica, se é visita direta, se eles estão investindo em mídia paga vai trazer bastante informação de onde vem isso quais são as principais referências é, de visitas que estão chegando até os seus concorrentes enfim, você vai gerar ali cinco PDFs ditando a URL de cada um dos seus concorrentes que vai dar muita informação sobre o negócio digital dos seus principais concorrentes, certo? Então, segunda forma de pesquisar sobre eles. Terceira, dá uma pesquisada em revistas e publicações do seu nicho de mercado. Se os seus concorrentes forem empresas muito grandes, de capital aberto, você vai conseguir descobrir quanto eles têm de investimento, faturamento, venda de clientes e etc. Se for empresas pequenas, talvez você consiga descobrir isso em publicações específicas. Certo? Bom, e agora você já tem quatro formas para conhecer melhor os seus concorrentes. Você digitou ali no Google para saber é, quem estava mais bem posicionado, e você já pesquisou no Facebook nas mídias sociais para entender o engajamento, o tipo de publicação, quantidade de público que os seus principais concorrentes estão atingindo. Você já foi na SimilarWeb, está o um endereço aqui nesse post, para entender fontes de tráfego, investimento, o tamanho do e-commerce ou do site de seus concorrentes. E já pesquisou em ferramentas e revistas e jornais do nicho para entender investimento, valor, público, market share, que é o alcance, né, o tamanho do mercado que o seu concorrente detém. O que você vai fazer com isso agora? A grande recomendação dos principais estudiosos de benchmarking é que você coloque isso em uma única tabela, para que você possa entender o tamanho de cada um dos seus concorrentes, os canais que eles estão atuando, as ferramentas que eles estão utilizando. tenta colocar o máximo de informações em uma grande tabela sobre todos os seus concorrentes. Você coloca aqui nas linhas todos os seus concorrentes, 1, 2, 3, 4 e 5. E nas colunas você coloca tamanho do site, quantidade de fãs, canais que estão investindo, capital aberto não é, é, investimento, faturamento, tamanho do mercado, que é o market share e etc. Com isso você vai conseguir ter um panorama. E depois o que você vai fazer com toda essa informação? Vai entender bem o que está funcionando e o que não está, quais promoções estão dando certo, quais promoções não estão dando certo e por que não deram certo, por que deram certo, qual post deu mais certo, qual post deu menos certo, qual newsletter tem um melhor approach, tem uma melhor imagem, eles estão usando imagem, estão usando só texto, estão usando vídeo, eles estão explorando bastante o YouTube e não estão. Vai colocando toda essa informação nesse diagrama que você vai conseguir entender exatamente como começar o seu planejamento como entender qual caminho seguir e qual caminho não seguir tenho certeza que o benchmarking vai te dar muitas informações do que pode estar dando certo e o que pode não estar dando certo no seu mercado certo? esse foi mais um guia de marketing obrigado por ter chegado até aqui se você ainda não é inscrito se inscreva no canal aqui embaixo. clica no sininho para você receber as novidades toda terça e quinta no seu e-mail e no seu celular é, aqui, aqui do lado aqui, ó, vai estar tá, é, o, o vídeo anterior sobre planejamento de marketing sobre objetivos e metas esse é o Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, espero te ver sempre por aqui, até a próxima.